hoje não consigo entender como os adoradores da tal bíblia são contra a pena de morte se o próprio deus que a bíblia defende corrigir os crimes do tal povo eleito com a pena de morte não é de se espantar que existem muitas pessoas que não acreditam no pai também vender o pai como um deusinho de terceira categoria <risos> Qualquer ser humano com um pouco de bom senso e conhecimentos lógicos, rejeitaria essas informações. E é por isso que eu sempre apoiei a propagação do livro Urântia, que mesmo resumindo vários temas, ainda é o compêndio mais fiel sobre a história de vocês e até da minha também, pois sou do mesmo sistema estelar que vocês. Agora, um recado exclusivamente para os ateus. Você só não acredita no pai? Porque te venderam peixe podre. Então te deixo aqui um desafio. Baixe o livro de Urântia. Leia somente, eu disse somente, a parte 3 e 4 do livro de Urântia. E eu duvido muito que você continuará sendo ateu. Aceita o desafio?